Hey guys, it's seu pequeno Nero, uma cena da English Experience, e atendendo a pedidos, finalmente, estou aqui de volta, trazendo as nossas aulas de gramática, as nossas aulas, nosso curso inglês essencial, que eu prometi para vocês que eu ia levar vocês até o intermediário, fiz 40 aulas, estão todas aqui no meu canal, dá uma olhadinha aqui que você vai encontrar muito material, muito exercício, PDF, MP3... E agora, atendendo a pedidos, né? Volta e meia, tinha um dos inscritos do, no canal comentando nos vídeos, nos outros vídeos que eu tava postando aqui, pedindo Ronério, quando é que vão sair as aulas do avançado? Quando é que você vai produzir as aulas do avançado? Então, atendendo a pedidos, aos desejos aí da galera que tá inscrita no canal, eu finalmente agora começo a produzir, trago de volta aqui o conteúdo de inglês essencial, inglês de gramática aí, que agora eu vou prometer para vocês que eu vou te levar até o avançado. Essas primeiras aulas, a gente vai ainda terminar o conteúdo do intermediário, que faltou alguma coisinha, alguma coisinha que eu senti necessidade de trazer e explicar para vocês. Então as próximas aulas é o Upper Intermediate, né? o finalzinho do intermediário e logo em seguida a gente já começa com as aulas do avançado. Essa nova leva de vídeo, gente, vão ser 20 vídeos, cara, e vocês me conhecem, sabem que os meus conteúdos são top das galáxias, são conteúdos que eu preparo, que eu organizo, que eu busco, preparo PDF, MP3 para poder ajudar vocês. Então, assim, são 20 aulas muito boas, com uma média de 20 minutos, talvez até um pouquinho mais, para realmente, né, você aprender inglês, estravar o seu inglês, entender aí tudo o que você precisa entender sobre os pontos principais da língua inglesa. Mas antes, né, eu não poderia deixar de te pedir, pra, caso você apareceu aqui do nada, se não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu curtir aqui no vídeo, faz algum comentário, qual conteúdo você tem dúvida, ainda que talvez eu não tenha trago, qual, qual, qual alguma sugestão de vídeo, enfim, coloque nos comentários que eu vou preparar essas aulas, tá vendo? Eu sempre atento dos pedidos de quem está inscrito aí, então coloca aí que pode ter certeza que eu vou produzir esse conteúdo para você. Falando igual aos gamers, né? Vamos fortalecer essa parceria aí. Estou contando com vocês, galera. Então vamos começar a nossa aula. Aqui eu quis trazer para vocês o can e o could com o sentido de permission. De permission. É, a gente já viu ele no sentido de. Possibilidade, né, quando você pode fazer alguma coisa. E agora eu vou trazer também com o sentido de permissão. Né? Um é usado num tempo verbal, o outro é usado em outro tempo verbal. Bora esmiuçar isso para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Eu trouxe aqui então, primeiro, uma frase para a gente contextualizar e aí eu explico para vocês. Oh, The circus Performance, a special local show which everyone could watch. For free? O que isso quer dizer? O circo, provavelmente o circo de Soler, eu acredito, né? É, apresentou um, um show especial, local, né? Ali, talvez, na, na cidade. Em que todas as pessoas puderam assistir de graça. Então, aqui, eu quis trazer para vocês o cut, certo? com esse sentido de permissão, ou seja, eles puderam, eles conseguiram, eles tiveram a permissão de assistir a essa apresentação gratuitamente. Então aqui vocês podem ver que eu traduzi como, como, puderam, puderam, ou seja, passado. Então memoriza isso, que o could é usado para passado e o can é usado para presente. Quando você quer falar que você pode, que alguém pode fazer tal coisa, presente. Quando você quer falar que alguém pode fazer alguma coisa no passado é o could. Então, essa é a ideia base do can, the could. Tá? Can, presente, could, passado. Mas vamos entender isso aplicando isso nas frases, né? Em estruturas. Vamos fazer igual o nosso amigo Jack, vamos por partes. Bem, aqui eu trouxe então primeiro uma frase com can e o can't, mais base form. O que isso quer dizer? Ó, anyone can join the circle. Então, qualquer pessoa pode se Juntar, se unir, fazer parte do círculo. Então, qual que é a estrutura aqui? Eu vou usar a pessoa mais o can, mais o verbo na sua forma básica, gente. Na sua, na sua forma básica. Opa! Ah, o acento aqui nunca funciona, eu sempre esqueço isso. Enfim, então é a pessoa mais o can, mais o verbo na sua forma básica, ou seja, por exemplo I can swim, eu posso nadar, então vamos imaginar que a piscina estava proibida e o guarda-vida guarda deixou eu nadar na piscina então é, eu tive a permissão, então I can swim observa que eu tenho uma pessoa, que no caso sou eu, o I depois eu tenho o can, que aí o can, gente, vai ser o mesmo para todas as pessoas, todas as pessoas, então eu vou falar I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can, todas as pessoas vão usar o can, ou seja, ele não é conjugado, tá? Ele vai ficar sempre o mesmo. E o um verbo que vem depois dele, por exemplo, aqui eu usei o to swim, aqui eu sei que ele tá no infinitivo, porque ele tá com to, né? To swim, e aí, então, eu vou usá-lo na sua forma básica, sua forma básica é o quê? Sem... O to e sem nenhum tipo de conjugação, sem colocar s no final. Enfim, é ele, simplesinho. Então, essa é a estrutura para você poder montar uma frase usando o can. Vamos dar uma olhada agora na forma negativa, que é basicamente a mesma coisa. Ó, Students can't miss lessons. Então, os estudantes não podem perder as aulas. Uh, o que, que você percebeu aqui de diferente? Né? Aqui está na negativa. Então, ao invés de eu falar cannot, eu vou falar can't, can't. Né? Então, essa é a forma contraída e negativa. Tá? Então, estudantes não podem, ou seja, eles não têm a permissão de perder as aulas, de faltar as aulas. E a estrutura é a mesma. Pessoa, no caso aqui a pessoa são os students. Depois eu tenho o can ou can't. Depois eu tenho o um verbo na sua forma básica. O verbo to miss, que é perder, ou nesse caso faltar as aulas. É, ele vai para a forma básica e ele fica só o miss. E aí, sabe o que é o melhor de tudo? O could e o couldn't funcionam da mesma forma, ó, everyone, todo mundo, could watch. Eu tenho a mesma estrutura, gente, eu tenho aqui, eu o mouse aí, ó, everyone faria o papel da pessoa, ah, you, he, no caso, todo mundo seria eles, né, everyone could watch. Eu tenho o could fazendo o papel do can, e depois eu tenho o watch, que ele é a forma básica do verbo to watch. E mais uma vez, eu reforço que o could ele também é o mesmo para todas as pessoas, igualzinho o can. Então eu vou falar I could, you could, he could, she could, they could. Enfim, todas as pessoas, vai, você vai usar o could. E reforçando mais uma vez, o verbo que vem depois do could fica na forma básica. Ou seja, nada de botar o to, nada de botar o szinho aí no, no, no verbo para poder conjugar. Não, é a forma básica dele. Ah, e lembrando que o couldn't... Certo? I couldn't stay there anymore. O couldn't nada mais é Opa! O couldn't nada mais é do que a forma contraída do could not. Então, ao invés de eu falar I could not stay there anymore, eu vou falar I couldn't, que é uma forma muito mais natural, mais americanizada, mais bonitinha de você falar. Beleza? Então, o ponto importante aqui, deixa eu trazer aqui para você mais um pouco. Oh. Think. Complete the rules with can or can't, or could, or couldn't. Vamos pensar um pouquinho aí, ó. We use, tananã, plus base form to talk about permission in the present. Então, qual que a gente utiliza para falar de permissão no presente? O can e o can't, ou could ou couldn't? Se lembram? Vamos dar uma olhada? Então, é o can e o can't. Presente, can e o can't. O de baixo, we use, espaço, Uh, plus base form to talk about permission in the past. Para a gente falar de permissão no passado, então a gente vai usar o could ou couldn't. Vamos dar uma olhada aqui no watch out. Ó. We make the negative of can or could with and, né? Então fica can't and couldn't. E aqui eu queria chamar a sua atenção que a gente não fala we don't can't, tá? Eu já vi alguns alunos escrevendo dessa forma. Não pode. Se você tem o can, tem o could, se você quer colocar essa frase na negação, você não pode botar o don't aí, não. Esquece o don't. Você vai usar então can't ou couldn't. Então, ó, watch out, cuidado. Por isso que eu destaquei aí pra vocês. Beleza? Bora praticar um pouquinho aqui, então? Vamos fazer alguns exercícios. Deixa eu trazer para vocês aqui, ó. Complete the sentence with the, with the affirmative or negative uh, form of can or could in the verbs in parentheses. Então, observa aqui, eu tenho sete frases. Ah, acompanhei o mouse. Eu tenho essas sete frases. Tenho esses espaços em branco, que é onde você vai colocar o can, could, can't, or, or couldn't. Você precisa olhar aqui, então... Uh, no final da frase eu tenho o verbo, que é o verbo que você vai usar, e depois eu tenho o xizinho, que é para simbolizar que essa frase é negativa, e eu tenho esse checkzinho aí para simbolizar que essa frase é afirmativa. O que, é que você vai fazer aqui agora, então? Dê pausa no vídeo, copia essas frases, ou então só responde, aí pega um caderninho, pega o seu celular, responde, porque assim, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Gente, o aprendizado tem que ser um aprendizado ativo, ativo, ou seja, você tem que ir atrás da aprendizagem, né? Não fica esperando sentar e, né, igual um memezinho do menino passando lá o lendo o, vi, o o livro, pegando as informações do livro e colocando aí na cabeça. Não é assim que você vai aprender, entende? É, você precisa ir atrás da aprendizagem, você precisa fazer os exercícios, porque na hora do exercício que você vê onde você tem dúvida, eu vejo muita gente só sentando no sofá e olhando a aula, na verdade nem tá, tá olhando, mas tá pensando em outras coisas, né? Não é assim que você vai aprender, não, tá? Me desculpa te falar isso, mas aprendizagem não é assim. Eu te falo por conhecimento próprio, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem, então eu sei como que o cérebro ap aprende, como que as pessoas se comportam, então você precisa assim, dar essa pausa, fazer esses exercícios e aí depois... Você volta e acompanha as correções que eu vou fazer aí com você na tela. Então, acreditando que o senhor e a senhorita fez isso, bora fazer as correções, né? Deixa eu apagar aqui primeiro. Então, vamos lá. Exercício 1. You, tananã, here. It's dangerous. Beleza. Eu tenho o verbo swim, né? Que é nadar. E a frase, ela é negativa. Perfeito? Então, eu já sei que é negativo. E aí, tá querendo falar que a pessoa não pode nadar. E aí, você tem que analisar, então, essa frase... Primeiro, é afirmativa ou negativa? Eu já sei que é negativa. Então, se é negativa, eu vou usar o can't ou o couldn't. Certo? Beleza. E agora eu preciso analisar se essa frase ela é no presente ou no passado. O que, é que vocês acham? Essa frase ela é no presente, porque olha depois. It's dangerous. It's dangerous. Então, it is, que é isso é, aquele lugar. É esse lugar que é perigoso. Então, observe que eu estou falando no momento presente. Então, a estrutura correta é you can't swim, você não pode nadar. Eu estou falando de uma situação no momento presente. Mais uma vez, agora vamos para dois. É, uma coisa que eu falo assim, é, é a gente tem que analisar sempre como que a gente faz as perguntas para nós mesmos para a gente poder é, acertar as perguntas, as respostas, né? Então, olha dois. Students turn on a calculator during the math test. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é, a frase é afirmativa ou negativa? Aqui tem o check, é afirmativa, então você sabe que você vai usar o can ou o could. Beleza, então você já eliminou metade dos seus problemas. Então, você sempre começa se perguntando, a frase é afirmativa ou negativa? Identificou que a frase é um ou outro? Beleza, agora você vai identificar qual é o tempo verbal, qual é... Ai, nunca, nunca dá certo o, o acento, qual é o tempo verbal... Então, qual que é o tempo verbal aí nessa frase? A students, a calculator during the math test. Então, os estudantes não podem usar uma calculadora durante o teste de matemática. Gente, aqui caberia os dois, tá? Aqui caberia tanto o CUT quanto o can, porque a frase ela é muito pequena, ela não dá a entender se os estudantes puderam, né? Eu não tenho nenhum elemento aqui. O que eu trouxe para vocês aqui é o can, can use, ok? Can use. Mas poderia ser o could use também, porque a frase ficou muito curta, não trouxe nenhum outro elemento, tá? Então, as duas formas caberiam aqui. Então, bora pro três. I tananã, out late on a school night. Primeira coisa que eu faço é analisar se a frase é afirmativa ou negativa. Xzinho, então é negativa. Eu vou usar o can't ou couldn't. E agora a gente analisa se essa frase é no presente ou, na, ou no passado. Então, o que, que ele está querendo falar, assim, falar aqui? Que é, ele não pode ou não podia ficar até tarde à noite na escola. Observa que aqui, eu, eu, eu, mais uma vez, não está claro o tempo verbal, mas você entende que é uma ação que acontece no decorrer da vida dele. Então, é como se fosse uma ação que é recorrente. Então, como é uma ação recorrente, eu não estou não não trazendo um ponto específico do passado, aqui eu vou usar o can't. Porque eu estou falando de situações. Ó, eu não posso ficar até tarde da noite na escola. Está entendendo que é uma coisa assim que ele está falando da vida dele. Ah, meus pais não me deixam ficar tarde, é, até tarde na escola. Entende? Então, essa ideia que está por trás da frase é que leva a entender que é o can't e não o couldn't. Se você observar, o 2 também, se você analisar por esse ponto de vista, o CAN seria o mais indicado também, né? No 2, Students Can Use, porque eu tô falando de coisas que não são permitidas de modo geral. Então, seguindo essa linha de raciocínio, no 2 também o, o can caberia mais do que o could. Tá? Então, é importante a gente ficar atento a esses isso que é isso que talvez se você for fazer um teste proficiência, se você for fazer um vestibular, alguma coisa assim, são esses detalhezinhos que vai é, pesar entre o seu acerto ou o seu erro. Então, é, é importante pensar como um americano pensa e não como nós brasileiros pensamos, porque talvez as nossas ideias na hora de falar o idioma, é um pouquinho diferente. Então, fiquem atentos a esses detalhes. Bora fazer o 4. Oh, a hundred years ago, woman, tananã, em América. Então, ele está querendo falar que centenas de anos atrás, as mulheres, tananã, votaram né, na América. Então, gente, a frase é negativa e eu estou falando no passado. Então, a resposta certa é couldn't vote. Perfeito, bem simples essa daqui. Número 5. You, tananã, a bike on the sidewalk. Negativo. Ok? Então, já sei que é can't, you couldn't. You, e aí a bike on the sidewalk. Eu estou falando de uma coisa que não é permitida. E, mais uma vez, é seguindo aquela linha de raciocínio do 3. São coisas assim, que acontecem no geral. Como é uma coisa generalizada, por exemplo, é uma coisa que sempre está acontecendo, eu vou usar o presente. Então, é você não pode andar de bicicleta na calçada. Então percebe que é uma coisa que, que, é, que acontece no dia a dia? As pessoas não podem andar de bicicleta na calçada, né? Teoricamente, na maioria das cidades é assim. Então, por essa ideia de que é uma coisa que é proibido sempre, você vai usar o can't e não o couldn't. Número 6, he, he doesn't have a driver's license. Então, oh, he doesn't have a driver's license. Frase negativa, já sei que é can't ou couldn't. E está falando que ele não tem uma carteira de motorismo, uma carteira de habilitação. Como eu já tenho doesn't have, eu já sei que é presente, gente. Tem o doesn't have, estrutura de presente, então vai ser can't, he can't drive. Depois, seven. Anyone, tananã, tennis at this club, it's open to the public. Então, o verbo vai usar o play e a frase é afirmativa, beleza. Uh, como que a gente vai analisar se é passado ou presente? Anyone at this club It's open to the public. Mais uma vez você percebe que uh, a frase está falando de uma coisa que acontece no dia a dia. Uma coisa generalizada e também está falando it's open to the public, é aberto ao público. Mais uma vez é uma coisa no presente. Então se é no presente eu vou usar o can. Anyone can play. Qualquer pessoa pode jogar tênis Neste clube, é aberto ao público. Gente, então é isso. Terminamos a nossa primeira aula aí da retomada dos nossos, do nosso curso de inglês essencial, inglês de gramática. Aí que a gente vai ter ainda mais umas 20 aulas aí pela frente que vai te levar até o avançado, advanced, saindo do Upper Intermediate e chegando até o Advanced. E aí vai colocando nos comentários o que, que você está achando dessas aulas, porque você sabe, é né? assim que eu me motivo você colocando nos comentários falando que tá legal as aulas, pedindo mais dicas pedindo, tirando suas dúvidas enfim, lembrando que tem PDF para você poder baixar, MP3 com chave de correção, enfim daquela, naquele padrão de qualidade você sabe que a minha marca é como eu gosto de produzir os meus conteúdos, então procura aqui na descrição do vídeo esses links e baixe o material aí para poder complementar os seus estudos Alright guys, so that's it, see you e aí nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!